Dia glorioso será para os salvos em Cristo Jesus, para aqueles que estão lavado e purificado no sangue de Cristo, para aqueles que estão lavado repurificado no sangue de Cristo. Que cidade de paz e riqueza, que no mundo não tem um igual. Eu quero viver fielmente, um dia contente no céu e morar. Eu quero viver fielmente Um dia contente No céu ir morar Se tu queres morar lá no céu tudo isto precisa deixar Pra morar lá naquela cidade Só com santidade tu podes entrar Pra morar lá naquela cidade Só com santidade tu podes entrar Eis que o um noivo breve virá, pra buscar a sua noiva querida. Suas vestes deve estar muito branca e bem adornada, pra morar no céu. As vestes devem estar muito branca e bem adornada pra morar no céu.